Olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos. Muito obrigado aí pela essa audiência maravilhosa que vocês me proporcionam. Gente, hoje eu vou instalar uma calha que está aqui nesse telhado, no cantinho que vocês vão ver. Vamos acompanhar a instalação, aproveita, já indica, compartilha bastante esse vídeo, porque esse vídeo vai ajudar muitas pessoas. Tem muita gente que põe calha, quase toda casa precisa de uma calha para água, sair para a rua ficar bonitinho certo? Para ficar legal e essa dica vai ser muito importante então gente vamos lá para o vídeo se você é novo no canal se inscreve e vamos que vamos vou passar alguns detalhes para vocês muito importante vamos lá olha só gente é muito legal que vocês põem a tabela né essa tabela aqui como vocês viram tem uma emenda é tabela reaproveitada de tábua de construção a gente lixou tá ali as perfurações Aqui a gente passou, gente, um produto legal pra, assim, para dar proteção a essa telha. Eu vou trabalhar hoje com um produto bacana aqui, ó, que é essa resina aqui, ó. A Smart Resina da Elastimente, gente, onde ela vai fazer também o papel de verniz. Olha só, gente, se for aplicar em telhado, em concreto, ela já vem pronta. Porém, na madeira, se for preciso, você pode adicionar um pouquinho de água, Pois então, meus amigos, aí começamos a preparação. A gente passou a Smart Resina um dia antes. Passei algumas informações sobre esse produto. Mas, para maiores informações, entra no site escutaovelho.com.br Lá você vai ter todos os detalhes. Serve para concreto, paredes, serve para telhado, tijolo de churrascaria, um monte de coisa. Nessa calha, nós estamos preparando aí, ó. Lembrando, esse telhado ficou no nível, todo telhado tem que ficar no nível, tá bom? Aí, na hora que a gente pediu lá a calha, essa calha, ela, num lado, nesse lado aí que eu estou passando a, a, a resina, ela tá com 2 centímetros de virada, lá no final está com 5, ou seja, ficou 3 centímetros de queda. Por que, que eu pedi assim? Eu pedi para não juntar água. Porque senão quando vem a chuva, se deixar água acumulada, não ficar essa queda aí, vai acumular água e vai ter aí a possibilidade do mosquito aí da dengue vir por seus ovinhos e aí vai, pode ter que traga prejuízo. Então gente, o ensinamento é muito bom. Então vamos lá para o vídeo que vai ser legal. Preparei com muito carinho para vocês, para vocês fazerem um trabalho. Vocês que não tem conhecimento, fazer um trabalho, tá ciente que o seu trabalho vai ficar excepcional. Então, vamos acompanhar o restante do vídeo. Olha só aqui, ó, já dá para ver a diferença aqui, né? Fantástica, gente! Bom, gente, aí vocês que não conhecem ainda, esse telhado aí é da cozinha do Robos do Zé, do meu outro canal. Eu vou estar com uma camiseta, se caso vocês quiserem, visitar esse canal, Robson do Zé, para vocês conhecerem, né? ninguém é obrigado a ir lá se inscrever, mas não custa nada vocês conhecerem, temos a arroz no arado, temos aí a sardinha na panela de pressão, temos aí um monte de coisa legal no canal, a gente está aí com 14 mil, o canal não está muito grande, mas estamos aí começando a trabalhar, quando essa cozinha estiver toda terminadinha, Vamos ter vídeos melhores. Estamos aí preparando alguns conteúdos no canal Robson do Zé. Então, aguardamos vocês lá e seja bem-vindo ao canal. Pois então, aqui vai ser muito legal porque esses fios que eu coloquei aqui para segurar o meu pé de maracujá, já vou pôr a cara em cima, vou tirar as telhas, certo? Bonitinho, todo em uma fileira. E como eu falei para vocês, a gente usou aqui um produto para proteger. O produto foi esse aqui, ó. Usamos aqui ó a Smart Resina da Dry Leve, gente. Uma resina que serve para madeira, para cimento, para gesso, para um monte de coisa. Então, a Smart Resina é uma preparação para muito legal mesmo. Então, lá, vamos lá para o serviço. Olha só, é muito importante que antes de você encomendar a calha lá na fábrica, você meça de uma ponta a outra para não ficar sobrando nem faltando. Aqui a gente pediu... Pediu com um metro ou oh, quatro metros e sessenta e um. Então o calheiro já fez cestinho. Ah, um fato muito importante é que quando você faça o telhado deixa o telhado, o beiral no nível para facilitar aí o nosso caimento da água. Então aqui eu coloquei no nível e vou mostrar para vocês um esqueminha legal para melhorar ainda. Veja só, aqui a calha já está feita, né? Eu passei uma tinta depois. Eu vou dar mais um ademão. Passei mais aqui onde vai a tabeira, certo? Onde não pode mais passar tinta. Então, aqui a gente passou tinta abundantemente para ficar bem legal. sendo que essa calha aqui eu só passei tinta para combinar com o telhado, sendo que é um ferro galvanizado. Não vai enferrujar. Então, gente, nota-se que aqui ó, a gente essa aba tem aqui ó, é bem fininha, né? Olha só, sabe aqui é fininha. Então, aí ó, eu pedi pro rapaz lá, conversamos junto, e ele colocou 5 centímetros. aquela parte lá aonde vai aonde vai ficar, por acaso, aqui vai sair a água, né? Então aqui começou uma parte mais larga e lá a gente alteou 5 centímetros. Para quê? Para essa água não acumular lá na outra ponta. Sendo que a água vai sair aqui, ó. Deixamos aqui a canopla. E a água vai escorrer tudo por aqui. E não vai juntar a água de jeito nenhum nessa calha. Olha só, se a gente olhar, dá para perceber que essa parte aqui ficou menorzinha. Tá bom? Essa parte aqui, por quê? No que a gente fez essa parte menor, significa que essa calha aqui vai ficar com a queda lá para o outro lado. Ó, ela vai, Ela vai crescendo aí, ó. Então é assim, ó. É 5 centímetros de queda. Então, a parte onde vai ficar, onde vai descer a água, tem que ficar uma queda. Então, a gente dobrou essa aba aqui maior, o rapaz que ferra a calha, ó. Dobrou aqui maior, essa aba aqui, ó. Tem quase quatro dedos. Porque ele dobrou 5 centímetros de caia maior aqui, para a queda ficar para o outro lado. Tá bom? Depois eu explico mais um detalhe desse aqui, tá bom? Pois então, para mim ficou bem mais prático. Por quê? Porque, como tem esse estilo, igual eu falei, já coloquei a calha aqui em cima. Então agora eu vou só tirar as telhas, encaixar em cima dessas ripas aqui, e pra mim vai ficar bem legal. Olha só, então aqui já colocou aqui todinho aqui, tirou uma telha. Então, gente, essa aba, essa aba aqui, que a qual eu mostrei pra vocês, essa aba aqui, ó, ela vai apoiada lá em cima, tá bom? Que eu vou mostrar agora pra vocês. Lá tá melhor de eu mostrar porque a claridade está melhor. Olha só, gente, como eu mostrei aqui, ó, tá vendo aqui a calha, ó? Tá aqui as madeiras, e essa calha aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela vai apoiada aqui em cima, a telha cair a água aqui dentro. Ali, gente, é muito importante que você exponha a calha antes de chumbar a telha. Aqui, como eu não sabia se é por calha, a gente já chumbou a telha por quê? Porque estava molhando. Então a gente vai com carinho por baixo, com a chapa é fininha, tentar conectar. Aquela lá, aquela calha depois, mas o correto é por antes. Olha só, meus amigos, colocamos aqui a calha. Aqui ó, vocês vê que lá na frente ó, pegou uma, pegou bem estreitinha e pra cá ó, já foi enlarquecendo. Porque lá de onde tá, aonde vai sair a água, a gente começou mais estreito. Pedir pro rapaz e essa aqui fomos aumentando a, na máquina lá. Para terminar com 5 centímetros. Olha só aqui. Então terminou com 5 centímetros. Então a queda, gente, vai ficar para aquele lado. Essa aqui, gente, é, uma, é uma, uma ideia né que eu passei lá. Não sei se ele já faz assim para alguém. Eu pedi para ele dar uma quedinha. Por quê? Porque eu quero que a água vá para cair. Que eu vou pôr naquela caixa que nós vamos criar tilápia no canal Robson do Zé. Ali, ó, nós temos alguns mamões. Olha aí, ó. Mamão tá amadurecendo. Eu deixo ali para os passarinhos, certo? Mamão ali, ó. Alguns mamãozinhos ali, ó. Tá amadurecendo. Aqui, olha só. É um pé de amora. E os passarinhos vêm ser ced... Aqui, gente, eu coloquei prego, certo? Prego grande. Ah, Zé, e se for pra arrancar? Gente, eu não coloquei, eu não coloquei aqui pra arrancar. Se caso um dia for precisar arrancar, tem, tem que lixar esse prego. Mas se você for instalar uma cara e quiser pôr parafuso, fica à vontade, fica melhor. Porque se for arrancar, fica mais fácil. Aqui, como eu não vou arrancar, então eu coloquei prego. Olha só, gente. Olha aí, como, como eu vou filmar, coloquei o regador lá com o pé, ó. Com o pé eu vou derramar aqui, não, com o pé não dá. Então, eu vou aqui, ó, vou derramar aqui, vai ficar um pouco de perto. Olha só, vou derramar aqui, ó, essa água aqui, ó. Bastante água, muita água mesmo, olha. Olha só, aí, ó, olha, olha só que maravilha, ó. Viu a água? Vai que é um riacho, ó. Viu, ó. Então, vamos esperar um pouquinho aqui, ó. E nós vamos ver que essa água vai escoar, gente. O vídeo tá ficando um pouco longo, mas é legal, né, gente? Olha só aqui, ó. Então aqui, ó, onde, onde tá aqui a folha, já não tá ficando mais água. Entendeu? Como é que é legal isso aqui, ó. Então aqui vai livrar aqui de fazer criador de mosquito da dengue, ó. Vai, um monte de coisa aqui, ó. Então a água já foi embora, gente, olha ó. Percebe, gente, aqui como é que ficou? Então assim, gente, o canal Zé Maria Lima, ele tá aqui pra passar dica legal, indica aí pra alguém, Certo? O canal, gente, indica aí Compartilha no Facebook, WhatsApp O canal crescer e mais pessoas ver Eu imagino que muitas pessoas têm problema com caia Olha só como ficou Ficou um espetáculo Show de bola Temos aqui essa vedação que a gente fez aqui, gente Lembrando, essa vedação é bom fazer depois Então temos aqui a vedação todinho não vai dar vazamento Gente, em breve Nós estamos passando aqui um produto, uma resina aqui, ó Se vocês verem essa telha já está ficando um pouco escura, ó porque ela tem poros, né? Poros, gente, vai encher de lodo com o tempo. Se você olhar para os telhados, fica tudo verde, né? Por quê? Porque não tem um preparo. Temos que a, a, aplicar aqui um produto. Então em breve terá o vídeo aqui desse produto. Já se inscreve e aguarda para vocês verem, tá bom? Pois então, meus amigos, ficamos por aqui. Um forte abraço. No canal aí, gente, vai ter bastante coisa. O canal Roto do Zé, gente. Ó. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário para vocês se inscreverem aqui. Canal Roto do Zé, tá bom? Se inscreva no canal RoboZé para dar uma ajudinha. Fui, tchau, tchau.